Recomendações de um especialista, o jogo fica mais fácil. Se as pessoas virassem batatas. Primeiro porque foi pipoco pra todo lado. A criança chorando, o cachorro se escondendo debaixo da cama. E olha que eu ainda nem contei que vai precisar trocar tudo. Hein? Proteção elétrica, não se brinca. Siga Cines. Mas Aliás... Uma curiosidade, já teve que fugir de algum cachorro passando um perrengue nada chique ao ler o medidor de alguma casa? Ah, já corri muito de cachorro. O Banco da Gastronomia ouviu os garçons. Agora a GetNet manda taxa de... Vem pra UNP! Essa bolsa, ela representa mais do que um sonho. Ela representa uma esperança de transformação de uma história. Então a UNP me proporcionou isso e eu levo pra sempre.